Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim falar sobre um top 5 melhores mesas proprietárias de Forex, tá? Para 2023. Pessoal, eu tenho que ser um pouco polêmico, porque eu tenho que dar opinião pessoal também, tá? Mas eu vou levar alguns critérios em consideração. O primeiro deles, confiabilidade. Segundo, prova de pagamento, prova social e comunidade ativa. E vlogs também, por quê? Nada adianta a gente ter é, provas de pagamento em um site se no mundo real as pessoas a gente não vê recebendo Como assim, Jonathan, no mundo real? Traders brasileiros que estão recebendo por essas mesas, tá? Eu não quero saber do gringo que recebeu 1 um milhão ou que recebeu 100 mil Eu quero saber do brasileiro se ele conseguiu receber 5K, 1K, 10K, ou seja lá o que, é que ele fez Ok? Vamos lá Top 5. Eu fiquei muito na dúvida em relação ao top 5, porque eu tenho duas mesas que eu observo, não considero elas melhores, mas eu observo. Por exemplo, first class eu acabei de aprovar uma conta 200 escalar e eu achei muito lenta, tá? principalmente quando você... Ó, eu comprei o teste, aí daqui que, o, que o, os dados chegam no meu e-mail, aí passei na primeira fase, aí tem que esperar, aí, esperar os dados para quando eles quiserem me mandar, Aí depois que eu passei na primeira fase, aí tem que esperar sei lá quanto tempo pra eles me mandar lá a mensagem da Dell pra me fazer cadastro nada. Mano, eu achei muito complicadinha, tá? Então por isso eu fiquei até na dúvida de colocar no top 5. Suporte da First Class. Mano, eu achei meio merda. Achei meu meio... É, sinceramente, velho, eu não gostei do suporte deles. Terceiro ponto, é comunidade. Eu vi algumas pessoas sendo removidas é, da comunidade, eu vi algumas pessoas sendo caladas, tá? Isso que eu digo. Outro ponto, é uma mesa muito nova, tá? Muito nova, muito nova. Outro ponto, é uma mesa que abre muitas pernas, ou seja, todo mundo consegue ter ter uma, uma conta lá, todo mundo consegue aprovar, é só pagar um servicinho aqui ali, vocês estão entendendo? Então é algo sim a se preocupar. Agora, por que eu fiquei em dúvida? Porque tem a Audacity Capital. É um modelo de negócio diferente. Eles entrevistam a pessoa, eles querem saber o que, é que a pessoa opera antes de dar o capital na mão da pessoa. Eu acredito que seja até um pouco mais difícil de passar na Audacity Capital do que necessariamente na First Class. a First Class eu aprovei uma conta lá, mas eu aprovei mais por, por, por questão didática, vamos dizer assim. Primeiro, eu quero fazer um vídeo sobre a Dell, eu queria fazer um vídeo sobre a First Class e entender a fundo como funciona. Foi só por isso mesmo E quando eu quis testar também o um serviço de HFT Foi só por isso tá? Agora sobre a Aldas Capital Ela é uma mesa que tem boas avaliações No Trustpilot Eles deixam muito bem claro aqui tá? é, Porém, eles têm poucas avaliações Mas já tem um dobro de avaliações Da First Class Nesse atual momento, a First Class deve ter por volta de 500 reviews tá? Ó, Aqui tem 865 E nota 4.7 Vamos ver a First Class First Class, Forex. Forex Found. Oh, pô, tem 285 reviews, nota 4. Mano, desculpa. First Class, top 6, nem vai entrar no top 5, tá? das Capital é a top 5 do momento. Agora vamos para top 4. E motivos? Top 4. Found Trading Plus. Tá? Primeiro, eles têm o mesmo modelo de negócio, porém. É, o motivo pelo qual eles estão no, no top 4 é porque a relação de risco deles é muito muito confusa o drawdown deles é diferente sabe eles fogem eles fogem da, do ritmo do padrão vamos dizer assim o drawdown deles é relativo eu tenho um vídeo no meu canal explicando é, a diferença de de drawdown de drawdown é, por equity drawdown para balance, relativo e absoluto né então sabe eles têm um modelo interessante nessa questão aí de, de fase única, aqui tem a questão ali do comerciante mais avançado, o trader mais avançado, que é duas fases, e também do, do financiamento instantâneo, né, que é comerciante mestre. É, tem planos interessantes, tem pessoas sendo aprovadas na comunidade, na Found Trading Plus, só que são muito poucas pessoas. No Trustpilot, eu não vejo muita reclamação e também não cabe ninguém falando mal, tipo dizendo assim, ah, o suporte da Founding Trading Plus não me respondeu... O suporte da Found Trading Plus é, Falou alguma besteira pra mim, não Então assim é, provas de pagamento Poucas Vi poucas pessoas recebendo na Found Trading Plus E valores muito pequenos, tá? Abaixo de dois mil dólares, tá? Então por isso que ela tá top 4 Agora eu vou pra uma mesa, pessoal Que é top Essa é a Default Trading, né? Vocês já devem saber É uma mesa que tá pagando brasileiro Tô vendo muito brasileiro recebendo, pessoal gente é, o Glass, de um conhecido meu, ele, recebe, ele tirou, acabou de tirar 26 mil dólares aí E aí, dá para mudar a vida com 26 mil? <risos> então, é, é uma mesa que ela veio para bater de frente Com a de Trade, com a, oh, a MyFractsFound, com a FTMO Com a Fault Trading Plus, mano, eles veio para bater de frente mesmo Eles investem muito em tráfego, mas eles investem muito, sabe o que? Naquilo que os outros não têm muito eles investem em suporte e comunidade. Mano, a comunidade da Default Trader é forte. Fortíssima. Outro ponto é que eles têm vários planos interessantes e tem até possibilidade de drawdown diferente. É, eles têm plano que possibilita você utilizar robô, plano que não possibilita, plano que tem um, um tempo um pouco melhor para você aprovar. Aqui é o desafio real. Tem a possibilidade de ter conta swing, conta normal. É, enfim o drawdown deles é ótimo, 12% dá pra bater de frente ali com a com a MyForexFound só que pelo quesito confiabilidade ela não é melhor do que a MyForexFound e a FTMO tá? Minha opinião agora em relação a planos, tem planos interessantes, tem planos que chega a 400 k pessoal muito top, muito top deles eles também tem aí o sistema de pagamento dela, que é muito interessante só que tem um pequeno, uma coisa que me deixa assim com uma pulguinha atrás da orelha é que eles têm. É, a corretora deles é a E-Cap, né? Então, assim, é muitas mesas nessa corretora, então isso me incomoda. Eu quero um servidor diferente, eu quero operar numa mesa diferente, sabe? Então, assim, para mim, é, eu pensando assim, é, recentemente, será que vale a pena ter uma conta na First Class e na Default Trade ao mesmo tempo? É melhor pegar logo da Default Trade e já era, entendeu? Porque é a mesma corretora, entendeu? Enfim, top 2. Mais Forex Found. Mais Forex Found, mano. Ela é uma ótima mesa. Eu tenho recebido muitas informações boas dela. Porém, ela tem alguns problemas. A galera reclama muito sobre o Sleepage dela. E eu vejo gente reclamando também do Spread. Então, assim, eu não sei se já melhorou. É, porque, assim, pelo menos pro meu operacional, tá tudo ok. Mas pode ter pessoas com operacionais um pouco mais rápidas, etc., que possa estar tá tendo algum tipo de problema. Mas eu tô vendo muitas pessoas sendo aprovadas e provas de pagamento também. E ó, mesa eu confiava. Na minha opinião, eu confio nela, sabe? É só você entrar lá, obedecer as regras e operar corretamente, que você não vai ser banido, tá? E tem comunidade ativa, tem muitos youtubers que operam. Tem uma galera que opera, mas tem uma galera. Ó, hoje em dia é difícil você conhecer uma pessoa que nunca teve vontade ou já teve conta na minha Fraxfall, tá? E também, cara, ela tem um diferencial. Um diferencial que a FTMO tem. Sabe o que é eles dão acesso a quem não tem capital. É um diferencial que a The Founded Trader tem, que a The Founded Trader tem aquele sistema de... como é que se diz? De comunidade que fala... Não, de desafio, que é tipo assim, o um torneio, que quem fica em top 2, 3, 4, 5, recebe uma conta de 200k, de 500k, mano, eu acho muito da hora isso. É dar acesso às pessoas que às vezes não tem um capital, mas que opera bem, entendeu? A fala ela dá acesso com Ela tem um plano bem pequeno, que é um plano de 5k. Que é pra iniciar, pra, é um plano introdutório, vamos dizer assim, tá? Agora sobre f top 1. Você discorda? Comenta aí abaixo. Agora uma informação importante. Pessoal, entre na nossa comunidade. Se você quer ser um trader financiado, se você tem um sonho disso, se você quer se alavancar financeiramente, que é o que tá acontecendo com a maioria das pessoas, é o que tá acontecendo comigo, você, vocês dá pra perceber, não tem como não ver. Entendeu? É... Entra na nossa comunidade, link tá na descrição, tá? Tamo junto. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. o Seu like, o seu, se você se inscrever aí, é, me apoia muito, tá? é Porque, por exemplo, hoje eu tô produzindo esse vídeo, não vai ter muita edição, porque eu ainda não contratei um editor, mas eu vou contratar. Eu preciso que vocês me apoiem para que aí eu consiga contratar uma equipe, ficar as coisas um pouco mais é, bonitas, os vídeos mais rápidos, para que eu venha sempre estar tá trazendo um suporte para vocês. Um detalhe. A nossa comunidade, ela tem um suporte melhor do que qualquer mesa proprietária. Se você chegar na nossa comunidade e fazer qualquer pergunta, alguém vai te responder e te ajudar, tá? Agora, por que a FTMU é o top 1? Confiabilidade, prova de pagamento, mas é prova de pagamento só no Brasil. É nos Estados Unidos, é na Ucrânia, é em tudo que é lugar. Só não na Rússia, mas em tudo que é lugar. Tá entendendo? Então assim, a FTMU, ela é muito forte, muito forte mesmo, cara muito forte mesmo, ela foi uma das mesas que eu tive o meu primeiro contato com mesa, sabe? Ela é uma mesa que possibilita a pessoa que não tem capital nenhum entrar, fazer um teste, testar, então isso é um diferencial deles também. E outra coisa da meu é que eu nunca vi problemas relacionados a derrapagens, essas coisas, não vejo a galera reclamar disso. E também não vejo também a galera reclamar de suporte e nem de pagamentos. Eu não vejo a galera reclamar de nada, pelo menos agora. Ah, mas há 4 anos a FTMO teve esse esse e esse problema. Mas agora não tem mais. Esse é o que importa, tá? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever. Acompanhe os outros vídeos do canal. Acesse nossa comunidade e tamo junto. E me siga no Instagram. <risos>